E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka e hoje eu vou trazer uma dica pra você aqui no Need for Speed Unbound. Pra você que joga aí no Xbox Série S, Série X e eu sei que a maioria joga Forza Horizon, principalmente a galera aqui do canal que é inscrito, aproveite e se inscreva. A galera gosta de jogar o Forza com um câmbio manual, que dá mais vantagem pra gente, né? E no Need for Speed com certeza não vai ser diferente, tanto para você reduzir mais rápido a marcha ou você controlar melhor, né? O carro não ficar trocando de marcha sem você querer é você que vai mandar na hora de trocar a marcha do carro só que a configuração que vem aqui no need for speed quando você aperta start aperta o botão rb vai em controles a configuração do controle do need ela não pode ser remapeada. você não pode mudar nada aqui um jogo de 400 reais aparecendo tá jogo de celular né você não pode mexer em nada três anos para fazer esse jogo sem comentários é né? olha só eu sei que a maioria dos seguidores aqui do canal gosta de aumentar a marcha apertando o botão B reduzir a marcha apertando o botão X e o freio de mão a galera gosta de deixar no botão LB se você já gosta dessas configurações aqui do need já tá acostumado com ela tranquilo tem gente que gosta de subir a marcha com Y e reduzir com B então a gente vai ter que fazer uma configuração externa no Xbox para a gente não precisar se adaptar a outro jogo né a gente vem para cá com as mesmas configurações que a gente utiliza em outros jogos de corrida. Então você tá vendo que para aumentar a marcha eu tenho que apertar o RB e para diminuir a marcha é o botão LB. E o freio de mão é o botão X. E eu não quero essa configuração. A gente não pode mudar essas configurações aqui, mas a gente pode mudar elas facilmente na própria configuração do Xbox. Lembrando que esse tipo de configuração você pode fazer lá no seu Playstation 5 e no computador a galera pode usar macro, né? Então é de boa. Então aperta a bolinha do seu controle aí, vai aqui no seu perfil, configurações. A versão do seu Xbox pode estar diferente, mas os passos são os mesmos. Vai aqui em dispositivos e conexões, vai em acessórios, clica aqui em configurar. Aqui você tá vendo que tem o meu controle padrão, né, quando você tem o seu Xbox, tem a configuração padrão do seu controle. Aqui tem um slot, né, que é o slot que ele tá conectado. Se você quiser mudar o nome, meu perfil de controle tá escrito MUCA, é só você vir aqui nessa segunda opção, clicar nela e você pode colocar o nome seu aí, se você quiser ou deixar o nome do console padrão. Aqui tem a opção de deletar, mas a gente não vai fazer isso e tem a opção de copiar também, mas não tem necessidade. Deixa essa configuração e a gente não vai mexer nela, a gente vai criar uma configuração nova. Então você vai clicar aqui em novo perfil. Quando eu clico em novo perfil, ele já pede para me colocar o um Nome para você não misturar. Então eu coloquei o nome de Need for Speed, porque Need for Speed só vem com essa configuração desde o HIT, acho que é de 2015, só essa configuração. Então aperta para confirmar. Beleza, ele abriu aqui um novo perfil de controle. Aquele meu padrão tá lá quietinho e esse aqui é outro, tá? Então a gente vai fazer o remapeamento facilmente aqui. Aí sempre que você for trocar de jogo, você muda o perfil, tá? Você usa o seu perfil e ele tira automaticamente o perfil perfil do Need for Speed a gente sabe que no Need for Speed o botão para tocar de marcha é o botão RB então a gente vai trocar o botão RB com o botão B porque eu quero passar a marcha no botão B o que que eu faço apenas segure o botão segurou o botão ali ele já tá perguntando quem é que vai ser o botão RB você vai trocar com quem com o botão B tá vendo agora toda vez que eu aperto o botão B ele vai ser o botão RB é muito simples beleza qual que é o botão que a gente diminui a marcha? É o botão X no meu caso, então eu vou segurar o botão X e no Need for Speed e no Need for Speed é o LB, né? então eu vou apertar aqui o botão LB pronto agora eu troquei os botões se você quiser restaurar como padrão o botão já tá ali embaixo né é só clicar aqui já tá do jeito que eu gosto de jogar é só eu voltar agora eu voltei né terminei de fazer minha configuração por enquanto o controle do Need for Speed ainda não tá funcionando antes da gente ativar ele você tem que estar tá ciente de que os botões estão trocados tá então no menu do Xbox os botões são diferentes às vezes você vai confundir você vai bugar você vai apertar a letra B, só que você tá apertando o RB, tá? O RB é a letra B. Uma hora você vai pegar a manha. Olha só, meu controle slot 1 padrão, ele tá ativado. E para me ativar o, o botão aqui do Need for Speed, eu tenho que estar tá com ele selecionado e eu venho aqui, ó, sem compartimento, eu clico em slot 1. Pronto, agora meu controle padrão do Xbox é o controle do Need for Speed. Aí depois que você terminou de jogar o Need for Speed, você vem aqui no seu MOOC, aqui embaixo que é o meu nome né, do meu controle, vai em Sem Compartimento e clica em Slot 1. Pronto, agora quem tá funcionando é meu controle, entendeu? Só que eu vou jogar Need for Speed agora, vou selecionar aqui, vou aqui em Sem Compartimento Slot 1. Agora eu sei que para me voltar eu tenho que apertar o botão RB, Ó, volta, volta. Menino, eu só tenho mais 5 horas de avaliação. Tô lascado. Agora sim eu posso vir aqui, ó, e digeribilidade e colocar o câmbio manual. Aí eu vou voltar, né, com o meu botão RB. Olha só, vamos procurar uma corrida aqui pra gente fazer e testar o carro. Tem essa corrida aqui. É uma corrida de circuito. Vamos lá, vamos ver de qual que é. Ah, pode ser, eu vou desafiar esse carro aqui. Meu carro tá 165 nível. Esse aqui 175. 3, beleza. Ok, vamos lá. Deixa eu manter a aceleração. Bora! Vamos lá. Câmbio Manuel. Aqui não tem embreagem, né? É massa que o freio motor aqui é muito forte, cara. E você tem controle total do carro agora, né? Não fica tão arcade, né? Pelo menos isso, né, Nid? Mas deveria ter a própria configuração no jogo, né, cara? Deveria ter a própria config nele. O bom é que eu gosto dessas setinhas aí indicando as curvas, porque aqui, ó, já chama uma, uma quarta marcha. O bom é que aqui você pode reduzir rápido, né? Eu gostei das pistas do Nid, velho. Vou segurar esse Nitro aqui, não vou saltar. Eu acho que perde tempo, né? Vou por aqui Lá Mas engraçado, eu tô na frente O meu carro é mais fraco do que o carro da galera Tem que me acostumar Que eu tenho que passar a marcha aqui, né? Caraca, velho Olha o jeito que o carro fez a curva Eu chamei a segunda na curva ali E ele voou pra curva é muito melhor assim, sabe por quê? Quando você aperta o freio e o câmbio automático, a, a marcha é mais gradual, principalmente na redução. Na subida de marcha eu vi que ela é rápido, né? O giro vai lá em cima. Aí você tá vendo a distância que eu tô do pessoal? Só desse uh, esse pequeno detalhe, que é o câmbio Aí Tem que cortar aqui... Eu não vou fazer graça, né? Mas agora eu vou pular aqui, vai. Bora. Aqui ganha... É, ganha um pouquinho de nitro, né? Quando você salta. Valeu a pena. 94%. Mano, fica easy demais, velho. Você fica com controle, né? Fica muito fácil pra você segurar o carro. Não tem como, não. Cara, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma dica e informações aqui no nosso canal, beleza? Até o próximo vídeo.